Saudações, delícia. sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluço, sou o Caio Nobre Galera, o barquinho tá furado, meus amigos Recentemente, um desenvolvedor aí, chamado Igor Julie Conseguiu ter acesso à base de dados do GeForce Now Que é um serviço de streaming de jogos da NVIDIA E conseguiu ver lá, cara, uma lista com vários jogos Que vão estar no serviço aí Provavelmente, entendeu? Eu vou colocar muitas aspas nisso daqui Porque muitas das coisas que estão listadas ali Com base nas pesquisas que eu fiz em alguns sites e tudo mais Podem estar ali para testes Assim como pode ser também uma realidade A gente vai discutir sobre isso aqui com vocês Mas... Temos ali muitos jogos não anunciados, rapaz, que eu vou comentar aqui com vocês também. Então já deixa o seu likezinho aí, se inscreve e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E não se esqueçam de acessar o link aqui embaixo no comentário fixado, o primeiro link, na verdade, que é da ProPlay Energy, o nosso link aí para vocês acessarem o site deles lá e comprarem os produtos, que é o energético em pó delicioso aí, a coqueteleira, o boné, tudo com 20% de desconto, utilizando o cupom MEIALUA20. Acessem lá e comprem seus produtos e marquem a gente nas redes sociais. Inclusive me sigam lá, ó, Twitter e Instagram aparecendo aqui para vocês. Bora lá então, pessoal. Discutir um pouquinho sobre o que está que acontecendo aqui recentemente, como eu comentei agora no início do vídeo. Um desenvolvedor chamado Igor Julie ele fez uma espécie de engenharia reversa utilizando aí as versões mais antigas aí de aplicativos da Nvidia e ele parece ter encontrado algumas listas ali com jogos. Ainda não anunciados que podem estar vindo aí para os PCs E isso inclui, obviamente, como vocês já viram aí no título Nossos queridos Injustice e Mortal Kombat E além desses dois jogos da Netherrealm, né, que são grandes focos aqui do canal Nós tivemos alguns outros aparecendo lá também nessa lista Como Tekken 8, Street Fighter VI, que a gente sabe que a Capcom já deve estar trabalhando nesse jogo aí secretamente poder anunciar ele em algum período do ano que vem, talvez para nós, entendeu? Já que o Street Fighter V está se encerrando aí com essa última temporada, só falta um personagem para poder ser lançado que é o nosso querido Luke. Então vamos lá, galera. Ó, eu vou trocar minha tela aqui para poder mostrar para vocês uma parada bem interessante. Por sinal, ó, vamos mudar aqui agora. A gente tá com a tela aqui da lista dos jogos que o desenvolvedor conseguiu encontrar lá com essa engenharia reversa que ele fez com os aplicativos da Nvidia. E vejam só, o primeiro que eu tenho que mostrar aqui para vocês, se a gente fizer uma pesquisa aqui, ó. Reparem que aparece aqui para nós, ó. Injustice 3 Gods Will Fall, ou seja, deuses irão cair e todo mundo tá careca de saber que nós estamos aguardando aí ansiosamente por uma posição da NetherRealm para anunciar o seu novo jogo, já que eles cancelaram o Mortal Kombat aí de uma forma bem abrupta e prematura, né, como nós vimos aí no meio do ano a gente tá aí aguardando ansiosamente esse anúncio, sabe? E aqui nessa lista está constando esse Injustice 3 Gods Will Fall mas calma, tá? Que como eu disse lá no início do vídeo isso daqui não é um indicativo de confirmação. Pode acontecer? Sim, porque de acordo com a lógica, o próximo jogo deveria ser sim o um Injustice 3 e tudo mais, e eu acho que esse nome, Gods Will Fall, casa sim um pouco com a proposta do Injustice ainda mais levando em consideração os finais que eles apresentam para nós no Injustice 2 e tal e pensando que o Superman pode ter levado a melhor, alguma coisa do gênero isso daqui pode ser que tenha realmente alguma coisa a ver mas não para por aí pessoal porque é o seguinte agora nós temos aqui também, ó, se a gente for pesquisar vejam só quando eu coloco Mortal Kombat o que, que aparece aqui também pra gente nós temos aqui o Mortal Kombat Next Gen e o famigerado Mortal Kombat 12 Que tá rolando aí alguns rumores bem fortes De que o próximo jogo possa não ser o um Injustice 3 E sim um Mortal Kombat 12 Ele está listado aqui também De acordo com algumas informações das pesquisas que eu fiz aqui Dessa engenharia reversa que o desenvolvedor fez Parece que ele pegou lista de jogos aí de 5 anos pra frente Uma coisa do tipo, entendeu? Se vocês tiverem visto algumas informações a mais Além das pesquisas que eu fiz Vocês podem complementar aí e tá, tal Ou até corrigir alguma coisa, tá pessoal? Mas aqui está constando... Esses dois jogos, Mortal Kombat 12 com os rumores aí rolando, nós já vimos isso E esse Mortal Kombat Next Gen que eu não entendi muito bem o que seria isso Se poderia ser, de repente, um remake dos clássicos para a próxima geração para a nova geração, Playstation 5, não sei Porque a gente sabe que Mortal Kombat vai comemorar aí os seus 30 anos no ano que vem Entendeu? Então é uma marca muito importante para a Netherrealm e a franquia Mortal Kombat Não é um absurdo esperar que eles façam alguma coisa em comemoração aos 30 anos da franquia Seja lançando um remake dos clássicos Ou seja até mesmo substituindo o Justice 3 agora por um Mortal Kombat 12 Eu não descarto essa possibilidade Inclusive nós falamos isso em vídeos já aqui no canal para vocês, entendeu? Mas o passo longo Seria o Injustice 3 Ali que a gente acabou de ver E é o que eu acredito mais Que vai acontecer, se vier um Mortal Kombat 12 Pô, vou ficar surpreso pra caramba Vai ser legal, porque a gente gosta pra caramba De Mortal Kombat, óbvio, mas se vier um Injustice 3 Eu também vou ficar muito feliz, porque o jogo Também é foda, eu tô muito ansioso pra poder ver o que vai rolar Na campanha, mas além dos jogos Da Netherrealm aqui, cara, a gente tem Também, ó, eu vou buscar aqui pra vocês Verem, nós temos também aparecendo Aqui Tekken 8 E a gente sabe que o Tekken 7 aí já tem um tempão que ele foi lançado Acredito eu que ele já está na sua última temporada de personagens aí. E eu não ficaria surpreso se, por exemplo, numa TGA da vida, né? No The Game Awards e tudo mais que acontece em dezembro, a Bandai viesse a público aí e trouxesse esse grande anúncio pra gente desse novo jogo. A mesma coisa acontece, se a gente pesquisar aqui nessa lista, com Street Fighter 6. Que a gente sabe que é um jogo que provavelmente já está em desenvolvimento pela Capcom. Eles já disseram que esta seria a última temporada para eles trabalharem aí depois num novo jogo e tudo mais e eles já comentaram aí sobre levar coisas da história até mesmo com base nesse próximo personagem que vai sair e é um novo da franquia para esse novo jogo então assim aqui estar cotado Street Fighter 6 eu acho que não é uma grande surpresa para muitas pessoas aí porque a gente sabe que eles já devem estar trabalhando nesse jogo então assim muitas coisas que estão aparecendo aqui nessa lista cara eu vi até menções mesmo aqui a Kingdom Hearts 4 e tudo mais algumas coisas a gente até pensa assim meu Deus do céu será que é verdade mesmo? inclusive eu gostaria de agradecer aqui a galera do nosso grupo de subs da Twitch Entendeu? Que a gente tem lá no WhatsApp Principalmente o nosso brother Renan Ferraz Que faz as nossas máscaras aí que a gente sorteia aqui pra vocês Porque ele também fez o mesmo método que esse cara aqui A Engenharia reversa, e tudo mais Pra poder acessar essa listagem aqui dos games que aparecem no GeForce Now E ele conseguiu realmente ter acesso E me mostrou a lista lá de alguns jogos que ele pôde vislumbrar Entendeu? Quando ele fez esse processo aí Mas novamente eu gostaria de ressaltar que Por mais que isso daqui... Eleve o nosso hype, mano. A gente fica aí na expectativa, pô, será que vai vir mesmo? Será que a gente vai ter... Um Injustice 3 agora Será que vai ser um Mortal Kombat 12? Nossa, Street Fighter 6 tá vindo Um Tekken 8 tá prestes a ser anunciado e tudo mais Vamos manter os pés no chão Não elevar o hype Porque vai que algumas coisas dessas aqui Por mais que possam ser verdade Não aconteçam agora Então a gente vai elevar demais expectativas aí E acabar se frustrando Se algum grande evento Alguns desses títulos aqui mostrados nessa lista Acabarem não aparecendo Eu acredito que o mais provável Seja o um Injustice 3 aí Por parte da Netherrealm mas eu não vou descartar uma possibilidade de um MK12 não, cara Por conta dessa questão dos 30 anos da franquia E eu não sei, não faço ideia o que, que os caras vão arrumar Mas nós temos esses dois jogos aqui cotados E como eu disse aqui no vídeo, em algumas pesquisas que eu fiz É uma lista de jogos para daqui 5 anos, mais ou menos Pode ser que realmente venha um jogo agora, tipo Injustice 3 E daqui uns 2, 3 anos, venha um Mortal Kombat 12 mesmo Por isso que tá listado ali daquela forma, não sei Isso aqui são pensamentos que eu, Caio, estou tendo, entendeu? Eu só sei, rapaz, que esse barquinho... E o furou. Entendeu? Saiu muita coisa aqui A gente não sabe se é verdade ou não Mas isso serviu para poder levar bastante As expectativas da galera aí que tá esperando Principalmente a gente aqui, né? O nosso nicho Que é de luta e tal, um Injustice 3 Ou um Mortal Kombat 12 aí Comentem aqui embaixo agora, pessoal O que, que vocês acham disso? Vocês acham Que pode ter um pouco de verdade nisso daqui? Vocês acham que muitas das coisas que foram Mostradas nessa lista são loucura? Então eu convido você a escrever agora Na seção de comentários aí o que, que vocês Acham de tudo isso. E novamente, não